Só isso. Aí vem para um Dó, mas o Dó não tem nem o baixo em Dó. Porque se está fazendo a mão esquerda, vai ficar aqui, ó. Que esse baixo, quem vai fazer, são os outros instrumentos, tá? Então, basicamente, a introdução vai ficar nisso aqui, ó. Ok?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 Que sacia a fome A rocha que mata a Minha sede é você Beleza? Vai pro Mi menor que o sétimo. É você Tá bom? Olha Dá pra fazer só com acorde Porque eu tô usando aqui piano e pad Que se trata de um chip, né? Você é, pode fazer um dedilhado Mas eu acho que vai ficar feio, tá?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 Tá, vou baixar uma oitava é Fá, tá, um, e, dois, e, três, e, quatro, e. um e dois e três e quatro, um e dois e três e quatro, um e dois e três e quatro, aí vem um ré com tenido, e dois e três, duas vezes, Fá, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um dois, três, quatro. Um, dois, três, cai no fá. Um, dois, três, quatro. Fá de novo. Um, dois, três, quatro. Sol. Um, dois, três, quatro. Sol de novo. Tá. Aí vai o fá de novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Sol. Um, dois, três.